Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, hoje é sábado, dia 12 de março e agora são 7 horas em ponto e você acompanha a partir de agora o nosso programa Resumo Semanal aqui na Rádio Nova Alternativa, a sua rádio online. Você acompanha também hoje uma entrevista especial com nossos amigos Cícero e Madalena, que são os responsáveis pelo canal no YouTube Vida na Roça. Eles já estão conosco aqui no, nos estúdios e logo, e logo mais nós vamos conversar sobre o trabalho deles no YouTube, um dos canais mais acessados aqui na internet da região. São quase 80 mil inscritos, canal Vida na Roça do Cícero e Madalena. Música a edição e a apresentação é minha, Alexandre Brandão, e a produção do Tiago Fontes, o Super Dinâmico. E a direção é de Marcos Fontes. E se você quiser participar da nossa programação, enviar a sua mensagem de texto que a gente vai ler, ou então a sua mensagem de áudio, é só se comunicar com a gente, só interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19 e o número é 995562999. Se você já quiser mandar uma pergunta para o Cícero e para a Madalena, né, do canal Vida na Roça, já pode ir mandando para o nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui ao vivo a participação dos nossos ouvintes para interagir com a gente e com o nosso casal de convidados. Nova Alternativa. Então vamos começar agora o nosso bate-papo né, com esse casal muito simpático que já está aqui no estúdio, o Cícero e a Madalena, né? Eles são os autores, né, os responsáveis pelo canal no YouTube Vida na Roça. Né? Então eu queria primeiramente dar boas-vindas para vocês, e agradecer pela participação do no nosso programa de se deslocarem de Limeira até aqui Santa Bárbara para acompanhar a gente no nosso programa de hoje contar a experiência de vocês né é, de como foi o desenvolvimento desse, desse canal né sejam bem-vindos e bom dia bom dia Madalena seja bem vinda bom dia Alexandre bom dia, bom dia Alexandre joia eu queria começar então perguntando se, vai, se me permitir eu vou começar perguntando para dona Madalena Seu primeiro vontade. né é... Aproveitando a oportunidade que eu também estou conhecendo ela pessoalmente, né, o Cícero, nós já somos amigos há muitos anos, né, somos colegas lá da Câmara Municipal de Limeira, né, e a dona Madalena, eu estou tendo o prazer de conhecê-la hoje é, pessoalmente. Né. Então, dona Madalena, eu queria saber exatamente sobre o que, que trata o canal Cícero e Madalena. Então, a gente trata de assuntos é, mais precisamente de roça, mas tem outros temas também. A gente trabalha com doações, uhum. com visitas que a gente faz às pessoas para levar assim, uma palavra de ânimo. Entendi. É... E roças, entre sim, outras coisas. Roça sim, vocês visitam sítios, fazendas, sim, né? Sim. Esse, todo esse Todo esse mundo é, rural, né? Sim. É, a gente também faz receitas. Uhum. É, inclusive a gente faz assim na roça, faz na minha casa. Então é, tem assim vários temas. Uma variedade é, de temas, né? Sim. Joia. Cícero, agora é contigo, né? É, como é que começou essa produção e publicação de vídeo no YouTube? Como é que começou toda essa história? Como é que vocês chegaram a alcançar quase 80 mil inscritos? Conta pra gente aí como é que começou tudo. Na verdade, Alexandre, a gente... Nós tínhamos um... Um estúdio de foto e vídeo, né? Então nós trabalhávamos com eventos sociais. Eu sempre, e a Madalena, sempre amamos o campo, sempre a, amamos as pessoas da roça, porque nós viemos de uma família de agricultores, na verdade. Começamos a gravar e foi ficando guardado aquilo ali. Uhum. Não, não era bem um backup, mas ficava em fitas, né? Então muita coisa que a gente tinha guardado, quando o YouTube, o YouTube surgiu, eu tinha já uma certa bagagem guardado é. e começamos então a um falava uma coisa outro falava outra. você vai para mim a tua esposa mostra para gente aquilo que você que vocês gravam e começamos no, no canal bem simples mostrando o dia a dia da roça né que ano que vocês começaram eu abri o canal mesmo em 2014 mas eu fiquei uns dois anos esse canal parado nós começamos então a postar vídeos a partir de 2018 praticamente Aí foi, uhum. o pessoal foi gostando e a gente começou a viajar, a viajar e o pessoal, ah, grava aqui em casa com a gente, e a gente foi colocando no ar e o pessoal foi gostando e Deus foi nos abençoando é, através desse Brasilzão e estamos aqui. E como é que foi esse crescimento? Assim, vocês obviamente deve ter começado com poucos inscritos, né? Como é que chegaram até 80 mil inscritos? Como é que vocês chegaram a esse número de, de audiência assim, tão grande? Hein? que na verdade foi diminuído por conta da pandemia, mas se não fosse a pandemia a gente já teria passado tranquilamente de 150 mil. Sim. O que uhum. acontece é o seguinte Alexandre, quando você recebe um inscrito é como uma criança quando recebe um presente sabe, é algo assim muito gratificante, uhum. porém o nosso objetivo não é bem isso daí, mas são as amizades que surgiram nesse canal. Nós temos convites e agora vamos poder, pela graça de Deus, conhecê-los, de norte a sul do país. né? Então nós temos uma amizade que a gente não conhece pessoalmente, mas que é um amor muito grande como se fosse pessoalmente. Eu estou aqui Sim. agora, acabei de ver uma inscrita que entrou, chamada Gisele. Uhum. Ela mora bem longe daqui, mas o amor que a gente tem um pelo outro é como se fosse como se a gente conhecesse assim, pessoalmente Tanto eu como Madalena Muito, jóia, muito obrigado, agradecer a audiência da Gisele né, Que está aqui nos acompanhando ao vivo Agradecer também, Sirius, tem muita gente aqui Que está acompanhando a nossa programação aqui né? uhum. é, A Ana Luísa, A Maria Isabel a, O Valdir, né? o Tiago Fontes, que está aqui obviamente com a gente obrigado. Acompanhando, e a Maria José E o Israel da Silva, que também está acompanhando Aqui a gente, dizendo bom dia né? Então agradeço aí a manifestação de todo mundo e Thiago vamos colocar uma imagem, um vídeo que eles produziram para postar no canal né e vocês vão comentando né, o que que é, onde que é esse daí por exemplo, esse lugar bonito né, para, paradisíaco né, onde é que fica esse... É, na verdade essa primeira imagem de abertura eu fiz uma captura de imagem com autorização né uhum. porque na época que eu comecei nós não tínhamos a imagem que nós temos hoje né, 4K HD, Sim. então eu peguei essa imagem para fazer a abertura Fora isso, tudo é nosso né? Olá gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu vou trazer pra vocês hoje? Um bolo de banana E pra isso gente Eu não estou fazendo é uma, calda é uma calda Sim. É, Onde é que está você está fazendo Vai essa uma preparação? Uma xícara de água E uma xícara casa de açúcar mesmo. Bom, enquanto a nossa calda aqui Dá a Eu vou desligar o fogo nós vamos ali iniciar o nosso bolo. Bacana. Para o nosso bolo nós vamos que que tá usar sendo preparado quatro ovos. Um bolo de banana. Um copo de água uhum. fria. Dois copos de trigo. É esse tipo de produção também que vocês têm no canal, beijinha, né? Além de, e de é, a apresentar a vida na a roça, a vocês pô... apresentam também já tenho aqui a minha produção de, de receitas, montada, né? Apresentam receitas ensaiada. que você mesmo desenvolve, né? Sim. Nós vamos quebrar os ovos separar aqui a clara, porque a clara nós vamos fazer Bacana. clara em neve. Na hora de separar a clara, cuidado para não ir as gemas. Então vamos bater a nossa clara em neve. Lembrando que essa receita aqui, desse bolo, é o pão de ló. Nosso próximo passo é bater as gemas. Que outras receitas vocês também fizeram ao longo dessa é, programação do do canal, né? Além, por exemplo, nessa na sua própria residência, que outras receitas vocês também fizeram em outros programas, né? Já fizemos pães, é, outros tipos de bolo, aquele, fizemos algumas comidas, aquele né? Aquele biscoitinho famoso lá de... Minas Gerais é de Rio, que, que inclusive não fui eu, foi a dona Fátima e, e ele está sendo muito conhecido. Ah é. é. Tem, mais um Tem muita visualização. Já, de, visualização já esse. Que bolinho que é. É um biscoito de sal amoníaco que uhum. uma mineira faz, né? Foi interessante uhum. E Alexandre. É uma delícia viu. É. Foi interessante porque uma pessoa de São Paulo entrou em contato comigo e falou que fazia 25 anos que ela queria essa receita e não conseguia. Chegou a oferecer dinheiro para uma mineira uhum. que faz. E a mulher se recusou a vender a receita E o nosso canal acabou levando essa receita para ela E lá em Entendi. Salvador tem uma pessoa que faz E o filho vende no semáforo Na pandemia hum. o filho ajudou né, financeiramente a casa com esse biscoitinho Ah, tô vendo aqui, é o, é o vídeo biscoito de sal amoníaco, sal amoníaco Fácil e gostoso Que é o que é o vídeo mais popular de vocês, é. né tem um milhão de visualizações é. Isso, exatamente, esse é um deles Também tem cural, pamonha que uhum. a gente já gravou também que faz um sucesso muito grande né bacana é doce de pêssego né bem Sim, doce, doce de pêssego, de pêssego em de calda bem. que foi feito também doce de batata doce que um senhor também a gente gravou ele fazendo não é um marrom glacê mas é um doce tão gostoso tanto quanto entendeu entendi muito bom bacana Cícero, eu vou fazer a apresentação aqui de mais uma notícia e a gente vai continuando com o casal Cícero e Madalena a nossa programação, né? Então vamos continuar aqui o nosso giro de notícias e daqui a pouquinho a gente volta a conversa com o nosso casal simpático aqui. E vamos voltar aqui a nossa conversa com nossos amigos Cícero e Madalena, né? Do canal do YouTube Vida na Roça, né? É, Madalena, eu queria que vocês é, desenvolvessem mais Como é que foi esse crescimento do número de inscritos né? Você estava contando para gente ali no intervalo né? Como é que se deu esse crescimento de, de inscritos? Conta para gente, por favor Então, foi at através de indicações né, Pessoas que indicaram o nosso canal Através de pessoas que estavam procurando assim, alguma alternativa Para se distrair e, e acabou se deparando com o nosso canal e acabou que gostou nem né, e ficou e, e a gente está se assim, formando uma família e também através de lives feitas por outros canais que nos indicaram uhum. para essas pessoas que estavam participando dessas lives foi nessa época né Cícero que a gente teve bastante inscrito Sim. e bastante visualização outros YouTubers então Sim. né que indicaram para vocês indicaram Sim. vocês né ó, conhece é. o canal Cícero é. de Madalena então é Sim. uma comunidade, né? Que, que um vai indicando o outro e vai fortalecendo mutuamente, né? E hoje, Verdade. Alexandre, nós estamos devolvendo esse carinho recebido, porque tem um grande youtuber chamado Chico Abelha, uhum. que ele nos ajudou no início. E hoje a gente pega, vê um canal pequeno crescendo e a gente também indica esse canal. Ao vivo eu vou gravando e falo, ó, visita o canal, por exemplo, você tem um canal. Sim. Visita o canal do Alexandre, é um amigo que a gente tem, a gente indica, é um conteúdo muito bom, que no caso vou até aproveitar aqui a deixa, né, pra você... Então indica meu canal é, bastante lá, por favor. Indico, lógico, nós vamos nos ajudar. E isso aí é o que faz acontecer. Se você indica, a pessoa gosta, ele indica e vai assim, essa corrente vai abrindo, né. Uhum. E foi assim também que a gente cresceu. Certo. E em termos, fazer uma pergunta indiscreta, né? Você responde se quiser. Já peguei, pode falar. <risos> em termos de monetização, como é que funciona isso, essa situação? O nosso canal ele é monetizado. Já tem uns três anos, eu acho. Nos ajuda assim com combustível, quando é, a gente precisa sair para fazer uma matéria, temos tem nos ajudado. Entendi. Então nós estamos é, procurando crescer e procurando utilizar esse dinheiro que vem até mesmo para estender a mão. Eu tenho um vídeo aí que puder depois passar, vamos a gente passar. faz um trabalho de doações, né? Uhum. A gente tem pessoas que entram em contato conosco, tem uma roupa lá, boa, um sapato bom, eles nos doam isso daí, a gente pega isso e leva pro pessoal da roça. Então, vamos... Quer dizer, é, é, é, a gente usa o dinheiro em prol do próprio canal. Entendi, para desenvolver o próprio canal é. e, também uhum. pessoas, e também ajudar outras pessoas, amigos é. E, é. e o pessoal que participa do canal, né? Exato. Então vamos, vamos assistir esse vídeo aí das doações, né? Tem, tem, tem um vídeo de doações. Você tem aí, Tiago? Aí a gente já, já que estamos falando desse assunto, né? É. Vamos Sim. ver o vídeo que o Cícero e a Madalena prepararam, né? Sobre essas doações, né? né do pode entregar o Dona Lourdes e o pessoal que nos tem apoiado nesse nosso trabalho aqui para tá é você já conhece né local. já uma amiga bem conhecida Minas Gerais e aqui eu tô entregando esse sítio é uma um cidade chamada carinho Ipuyuna da parte de vocês também essa é uma família de trabalhadores, tá bom, porque a gente só faz e doações do... para quem e aí tem um realmente que eu vou deixar aqui trabalha. Eles, eles se a pessoa eles, bebe, o tempo, se a pessoa usa o dinheiro tempo. de outra forma, a gente okay? não ajuda. Então, um abraço a todos vocês. São muito pessoas obrigado. que realmente precisam. E gasta-se muita roupa, sabe? Na roça. E... Não parece, mas gasta muita roupa na roça. Tomás, eu já pego de primeira. Esse já é, outra local, local, né? é uhum. outro local, né? Outro Sim. sítio, também de pessoas que lutam pela vida. Ah, tá ali, e ó. a gente separa a Madalena é muito criteriosa quanto a isso leva por por família né coluna hein a outra coisa Olha, que me cabe dizer tá aqui, aqui ó é que as Madalena são a gente separa então que, se usa mesmo, né? que é do Josué do Josué e cada pessoa cada família aqui que, que tu vai receber é tem o seu nome colocado, né? De, de você utilizar. Eu vou tirar o Nós não levamos nada que a gente perceba que Mas vai. Você, é. você leva para ele porque. A mesma Se, coisa. Aquela coisa é aquela é. coisa assim que nos é doado não é aquela coisa descartada que a pessoa vai jogar fora não é coisa pensada é, coisa, boa, é coisa, eu, boa. coisa boa eu, eu separo tudo aqui, e aquilo aqui é que, tua... não, que eu vejo que não serve eu jogo no lixo Entendi. e levo só as coisas que dão peso para usar é. vocês coletam também de outras pessoas sim nós temos é, pessoas sim. que nos ajudam de Santo André nós temos pessoas que nos ajudam na cidade de Limeira. Uhum. E se alguém aí então, tiver aqui, alguma coisa boa para ser doada, a gente tem para quem levar. Helena, é só entrar em contato conosco que a gente tem pela, como buscar é. e como é. levar. Não, não pode ser muito grande, é. porque é. Um, não, não cabe conosco, no carro. né Não é. pode ser aí, por, por exemplo, um móvel. É, uma é, uma cama de casal essas coisas não. mas Então a gente leva. Coisa pequena. Liquidificador, ferro elétrico, chuveiro, roupa, sapato. Que são coisas que para eles, Alexandre, é muito caro. Por exemplo, uma camisa, a gente fala assim, aquela camisa dinamista, às vezes custa 70 reais para ele. Uhum. E a gente leva. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Uhum. E o Horaci Portela, que é um tá pesado, é um, né? um, espectador nosso aqui, bastante companheiro, que está sempre com a gente aqui, ele está mandando parabéns pelo trabalho obrigado, de vocês. Obrigado, né? obrigado de coração por isso. Viu? Pela, Fico feliz, inclusive, com a presença dele, né? Joia. Pelo, pelo, pela disposição que vocês têm né, de desenvolver essa atividade, né? Isso. É. E eu vou seguir aqui mais uma vez com o nosso giro de notícias, Então, me licença um minutinho, que apesar que do assunto ser pesado, né, a gente precisa tratar, né? Sim. Sim agora são 7 horas e 27 minutos estamos retomando aqui o nosso bate-papo com a Cícero e a Madalena né aqui na Rádio Nova Alternativa é no nosso programa Resumo Semanal eu quero ler também algumas participações aqui no nosso canal no YouTube a Helena Oliveira que é de Limeira tá mandando um bom dia aqui para gente a Isabela Gianazzi que é minha sobrinha né tá aqui também na transmissão do YouTube Aliás. Pessoal, essa juventude não entra mais pelo Facebook, né? só pelo YouTube. É, o Reginaldo Andrade está mandando um obrigado por, por, por ter lembrado, um ótimo programa. Um ótimo su um sucesso, também está desejando o Reginaldo Andrade para todo mundo. E tem também aqui uma mensagem com o perfil açaí e sorveteria, que delícia! Bom dia Alexandre, sou Paulo de Sumaré, gostaria de deixar meu abraço para esta família que eu amo, pessoas de bom coração, é o Paulo de Sumaré, deve ser amigo de vocês, né? Nossa, amigos. Sim, sim. Jóia, muito Eles bom. Eles vieram pelo canal também, né? São inscritos do canal, que com o passar do tempo, a gente conheceu pessoalmente... Aí passamos a almoçar junto, passamos a conhecer outras famílias junto. Conhece né? pessoalmente. Pessoalmente. Sim. Uma pessoa maravilhosíssima. Você tem uma família abençoada, tá ali. Então vocês se conhece, conectam primeiro pela internet e depois é, se encontram é, pessoalmente. Porque você né? pode observar Sim. que na abertura que nós fizemos, colocamos os nossos dois celulares. Uhum. Aí as pessoas entram e começam a conversar. A Madalena tem amizade da Bahia para cima, da Bahia para baixo, assim como <risos> Sim, eu, né? Bacana. Vamos colocar mais um vídeo aí, Tiago, aquela. sobre Acho que era sobre colher abobrinha, né? Procurando abobrinhas na roça. É. Vamos colocar esse vídeo aí. Vocês continuam comentando aí o que, que é, onde é, né? Sim. Conta pra gente. Vou procurar aqui nossa abobrinha. Aí é na cidade de. Na cidade de Conceição o da Aparecida, lá, em abobrinha. Minas Gerais. Num sítio de uma irmã muito, muito preciosa. Chamada Zélia casal abençoado, Olá, é... Antônio Baquião e Zélia. Todo bote borracha. E quando vocês vão é assim para um lugar, vocês pousam nesse estima, nessa, né? nessa, nessas propriedades? Como é que funciona? Ou só passa um dia? Não, é é? não. Na verdade, é... antes sim, né? É, verdade. Antes, <risos> antes, antes, antes da pandemia, não, não, antes do motorhome Ah, é. tá certo. É. É. A gente ia para as roças e o povo é muito amoroso, muito carinhoso prepara lá um quarto e coisa assim, e a gente acabava ficando. Até que a Madalena teve uma ideia, Alexandre, de comprarmos um motorhome pelo fato do lar... Mas ele é aqui! Do lar você sabe que tem aquela intimidade da casa, né? Uhum. E às vezes a gente, por mais querido que a gente seja, a gente acaba quebrando aquele clima. Uhum. Foi onde surgiu a ideia. Estou de volta! E acabamos comprando. Agora a gente pode ficar até no quintal do camarada lá, que uhum. temos o nosso lugarzinho, né? Entendi. Aí chegamos nesse lugar aí... E essa senhora é muito amorosa, a família toda E deu vontade de comer uma abóbora fomos procurar E aí acabamos encontrando Umas abóboras ali Até falei que a Madalena está tá Inaugurando um, uma nova máquina Então tava estava balançando um pouco, vocês não reparam não Porque ela estava procurando, quando Nossa, procura é desse jeito né? é. Então é, está gravando ao vivo né? Tô gravando no calor do momento É, é assim é que, é que acontece. acontece É claro que Vai chegar momentos que a, gente, a família não vai deixar a gente dormir no motorhome, né? Uhum. Muito, muitos deles são muito carinhosos e eles não vão deixar a gente dormir no carro. Entendi. Mas a intenção é dormir no carro. É, agora tem as duas oportunidades, né? Ou fica Sim. ali na casa da família não, ou do, não. se não tiver oportunidade no próprio, próprio carro, né? É. no próprio Sim. motorhome. É, exatamente. Exatamente. Aí ela demorou um tantinho para achar, porque esse pé de abóbora estava bem cheio de mato junto, é período de chuva, Sim. mas ela encontrou a abóbora Na assim. realidade, eu estava com medo de andar aí dentro, porque o mar estava é muito alto. E essa região é região de Cascavel, é, cobra muito, Cascavel, então abóbora. todo cuidado é pouco. Porque essa região aí, Alexandre, achou. Essa região aí é região cafeeira, né? É praticamente um, uns 300 quilômetros só de café. E no meio de tudo isso tem essas bens que você está vendo aí, ó. Bacana, né? Que a gente ama ser. muito mais uma abóbora dessa do que um bife, sabia? É. Ou oh, muito mais. <risos> muito bom, muito legal essa essa apresentação de vocês aí, né? Que cidades é, vocês já visitaram? Você consegue elencar algumas? cidades e estados? É, Madalena, você consegue lembrar as cidades que vocês já estiveram? Olha, é, o estado que a gente mais esteve foi em Minas Gerais. Uhum. Em várias cidades, não vou lembrar de todas então, agora. Não, vou dar uma força para ela. <risos> tá bom. É, de Minas, nós já gravamos. A cidade de Santa Rita de Caldas, nós já gravamos. É, a própria cidade de Caldas, também tivemos o privilégio de conhecer, fomos gravar também lá. Congonhal, Ibitiura é, de Minas. Ipuyuna. Poço Fundo, São João da Mata. Passamos por Conceição da Aparecida. Então, esse pedaço do sul, a gente está conhecendo agora e estamos restritos ali, Alexandre, praticamente até o final desse mês, que eu me aposentei, trabalho até esse mês, uhum. né? Depois eu estou livre, aí eu já quero começar a explorar o Brasil mesmo, para mostrar outras Se culturas, né? Que bom, e depois de Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Aqui nós temos várias gravações na cidade de Limeira, uhum. nós não temos assim, temos na cidade de São Pedro, que a gente foi também gravar lá, mas aqui foi muito, muito pouco, né? Como o nosso assunto é mais roça, uhum. então Minas já tem aquela cara de, de, de região, de, de fazenda, de sítios e tá? uhum. Começamos a explorar lá. Agora eu vou falar um, uma, uma curiosidade. Eu comprei até um detector de metal. Porque lá em Minas Gerais, o pessoal fala que tem muito tesouro escondido, tem é muito <risos> ouro, isso. Então a gente leva isso mais assim na paz. Né? Então eu comprei um detector de metal para a gente... Entrar entrar explorar algum ouro ali esse né encontra, É ver se encontra mas sobrou alguma coisa mas é mais gostoso sabe o que sobrou realmente é o gostoso é procurar uhum. você tá procurando ali tá de repente você encontra fica tudo feliz aí você acha um prego <risos> aí você tá ali procurando por quando pouco você acha uma latinha o gostoso é isso mas você sabe? já começou a procurar já já já essa é a expectativa que você fica né até isso nós fizemos Bacana. Pra... É. e também compramos um imã para você viajar passa no rio passa numa praia você joga aquele lima na água, de repente você pega alguma coisa que foi jogada lá, foi descartada lá. Aquele lima, que é uma, chama de pesca magnética. Uhum. Então, nós estamos fazendo diferenciações porque, nós vamos começar a viajar. Vamos começar a colocar no canal isso daí. Muito bom. É, e também fomos no, no Mato Grosso. Ah, é, Mato sim. Mato Grosso foi, do Sul. Bem lembrado, bem é, lembrado. Que cidade? Nós fomos em Nova Andradina. Andradina Nova Andradina é, no... e a outra cidade. Ah, aí passamos em Rio Brilhante, aquela região lá, né? Sim. Gravamos também lá. E Goiás. Goiás também, também fomos né? em Goiás. Muito bom, olha só. É, tá começando, vai lembrando Sim. agora, né? Uma coisa São que tantas não... experiências que é, consegue. É, é muito, né? Todos, é, né? É, e... oh, o Eliseu Oliveira, que também aqui está na nossa transmissão no Facebook, ele também está falando, sou da roça também, né? Temos aqui o Marcão de Sumé da Paraíba, né? Cadê o meu abraço? Um abraço, Marcão de Sumé da Paraíba. abraço, também. Marcão tá sempre aqui com a gente e agora vai conhecer o canal de vocês, é um vai ter um novo Sim. colega aí o Marcão de Sumé da Paraíba, que é um grande amigo nosso. A Terra Generosa também, o um perfil da Terra Generosa, que é de amigos nossos lá de Tubarão também, tá acompanhando. E o Marcos Paulo, né, que é super fã do Marcão, né, então o pessoal também se, se conversa por aqui. Estamos também aqui prestigiando a nossa conversa o Alan Turce, né, que é radialista aqui na Rádio Nova Alternativa, desejando um excelente sábado a todos nós e parabéns pela entrevista, muito obrigado. Muito obrigado. E ele falou que vai seguir o canal também, obrigado, Alan Turce. E nós vamos seguir agora com mais notícias aqui da semana, né? É, notícias que interferem na nossa vida, são relevantes para a nossa vida, né? E agora são 7 horas e 38 minutos, nós estamos aqui na Rádio Nova Alternativa, no nosso programa Resumo Semanal. E se você quiser interagir com a gente, né, você já sabe o nosso número, mas eu vou repetir, o DDD é o 19 e o número é o 99556-2999. Nós vamos voltar agora então com o nosso bate-papo aqui com esse casal simpático, né, o Cícero e a Madalena do canal Vida na Roça. Né. E eu vou pedir para o Tiago para a gente colocar mais um vídeo que vocês produziram, né, pra gente assistir e comentar mais uma produção do Cícero e da Madalena. Ali em cima eu vi esses ganchos enfiados aqui, ó. Onde que é Esse lugar aí? Coloca é nesse ganchos aqui, chamada porta, Poço Fundo. É, é, essa gente. É, uma é uma cachoeira que é cidade, belíssima viu? que tem lá. E quando as pessoas, às vezes, estão passando por Poço Fundo, eu digo, eu digo que é cidade, pode isso. ter o privilégio de ir lá, tomar um banho no verão, se a pessoa gosta passar um, um, umas horas com a, a família. Ela está morrendo de medo, ela nunca, nunca né? tomou. Ela, ela nunca acostumou é. não, Foi Água gelada? Ela nunca veio num é. lugar desse e está com medo. É. Como, como é, a, é uma água que passa em pedra, e a, a pedra tem a tendência de absorver o calor, é uma água boa para tomar banho. que estavam com vocês, eram só vocês, ou estavam Não, aí tem um jornalista com a gente. É, é. É. é um primo que eu tenho, chamado Antônio, que a gente chama carinhosamente de Toninho. Uhum. Ele é jornalista, responsável pela parte de comunicação da cidade de Poço Fundo. Uhum. Né? E ele nos levou para conhecer esse lugar, um lugar muito agradável, porém um pouco perigoso. Eu mesmo tomei um, um escorregão aí, um sapato próprio, mas eu tomei um escorregão, então... A pessoa foi em lugares assim, não se esqueça que tem limbo. Mas é. são acho que quatro quedas desse tipo aí. Aí o pessoal faz rapel, né? Faz rapel, leva a família, faz piquenique, passa um dia muito agradável de verão, né? Gosto no inverno, a pessoa não vai no lugar desse. E muita chuva também eu não aconselho não, muito perigoso. É, é bem bonito mesmo, né? É é. Pra mesmo. E a gente vai registrando esses lugares assim. Para que as pessoas, quando estiver passando na cidade, lembrar, né? Falar, Olha, eu vi no canal do Cícero de Madalena que aqui tem tal lugar. E a pessoa vai lá e acaba ficando lá. Pensa. Ah, é de drone? Não. A Madalena lembrou uma coisa agora que é muito bom. A gente também trabalha com imagens de drone. Ah, é verdade. É. Eu não coloquei nada de drone aí, porque acabei na hora lá. Não lembrou, né? É, não lembrei. Mas a gente faz sobrevoo em cidade. E fala a respeito daquela cidade também. Você já fez sobrevoos aqui na região, né? No, no... Já, fiz. Aqui, já, né? já fiz. Na viagem aqui, né? Já fiz no Tatu. Eu fiz um trabalho muito bonito ali no Tatu. A pedido, inclusive, Alexandre, de uma inscrita, que ela uhum. morou lá no Tatu há mais de 40 anos atrás. Essa mulher mora em São Paulo, a família dela mora em São Paulo e ela foi criada no Tatu. E eu fiz um, um voo mostrando a pequena. O uhum. bairro É, a povoação do Tatu. Bacana, né? Depois a gente vai ver, então, se a gente acha esse vídeo aí. E a Madalena também, ela tá com um novo canal, né? Além desse canal Cícero e Madalena Vida na Roça, você também tem um outro canal, né? Qual Sim. que é esse canal? Eu quero mostrar pra vocês aqui na camiseta. Ó. Pode, pode abrir a camiseta, se, se ficar melhor. Acho que é melhor assim, né? Tá ah, bem bonito, né? Canal Inclusive, é, é... tudo um pouco. Madalena Ferreira. É um trabalho que eu faço lá no canal também, é, bordado. Uhum. Aí aqui na, na frente eu bordei é, o logo do meu canal e aqui atrás o logo do nosso canal. E o que, que você apresenta, é, além de, de trabalhos manuais, exatamente o que? Ah, que já apresenta? está falando, né? É de tudo um pouco. <risos> então tem artesanato, tem culinária, tem passeios... Variedade, que eu vou achando, assim, e vou filmando, que eu acho interessante, Entendi. eu coloco lá. Que tipo de artesanato você produz? É, mas eu trabalho com costura criativa, uhum. eu trabalho com... É, como é que fala? Pintura em madeira. É, decoupage. Não apresentei tudo isso ainda, mas é, vários tipos de artesanato. Será que a gente consegue encontrar aí, Thiago, o canal para gente colocar na tela? É o De Tudo Um Pouco, né? Madalena Ferreira, é isso, Eu né? Eu acho que vai estar. Tá aí, Thiago, como... Eu esqueci o nome que coloquei lá para você. Aí, ó, achou. Achou? Coloca aí na tela, aí o pessoal já vai conhecendo, né? Ah, tá. É, a tecnologia é boa por conta disso, né? <risos> aí, ó, o é. canal De Tudo Um Pouco, com Madalena Ferreira, é isso, né? Como fazer um avental prático, bonito, é o primeiro vídeo que você colocou Deixa eu fazer aí, uma né? observação aqui. Eu conheço Madalena desde que a mãe a concebeu, né? Então, tive o privilégio de vê-la desde a barriguinha da mamãe até o dia que eu a pedi namoro, quando ela tinha 17 anos. Mas eu não sabia que era, é, ela era tão prendada dessa forma. É, é uma autodidata, assim, genuína. Olha só. Né? Todo esse trabalho que você Obrigada vê. Obrigado pela parte que me toca. <risos> é, Embora traba... vindo dele, é meio suspeita, né? É. <risos> é, ela aprendeu a abordar, por exemplo, de uma forma fantástica, né? E tem muita coisa que ela vem me surpreendendo, né? Foi ela... Ontem ela me mostrou uma bolsa. É... Posso falar bolsa? É uma nécessaire. Uma nécessaire, né? O que chique. Ontem ela me apresentou uma nécessaire que, se eu não sou o marido dela, não acreditava que foi ela que fez, né? Coisa... É muito alto caprichosa, milho. muito. Então, ela está passando isso no canal, está uhum. ensinando isso no canal. E aos pouquinhos, a gente vai mostrando, né? Isso Vamos tá ver, aí, é, que ela tem. coloca de novo lá, Thiago, os outros vídeos que tem nesse canal, que a gente vê o que, que tem de interessante. Preparo de iguarias, é, bolo de cenoura também, tromba d'água, enfim, tem uma série de... E esse canal tá começando, né? Ainda está desenvolvendo. É, não... Ele é bem novo, tem poucas visualizações e. Mas eu espero que ele vá crescer, viu? Ah, logo, logo ele vai <risos> é, estourar, né? vai, certeza. <risos> Vamos colocar mais um vídeo então, Cícero, pra gente sim, acompanhar lógico, do outro canal? Lógico, sim. Qual o vídeo que você sugere aí pra gente colocar? Piquenique com a família? Pode ser? Pode ser. Vamos pode colocar ser. então esse vídeo Piquenique com a Família. Passeando no mato com a família, segunda parte, em Minas Gerais, de novo, né? É, de novo, é. Vocês são Isso fãs não. de Minas Gerais, né? É, nós amamos, né? É a terra dos nossos eu... pais, né? A Mostrando gente acabou aqui, se apaixonando é por lá, desde criança, sem conhecer. E o Joá, com o tempo, ele... É, acabamos conhecendo uma outra flaca. coisa, tá vendo essa imagem dizem, da flor do Joá? Uhum. Isso é muito dizem, bom, porque entrou um inscrito um do canal, mas dizem que o lá do Pernambuco, falando do Joá. do Joá de lá. E essa é a flor. Então há essa interação gostosa, Nossa, porque a pessoa mostra que o Joado Bom, aqui. pessoal, eu já disse. Não tem nada isso a ver com o Joado lá. Anteriores volta dizer. Às vezes eu chamo uma flor aqui, por exemplo, eu chamo pelo nome. Ele fala, ah, mas aqui essa flor chama-se tal. Então há essa interação gostosa que a gente faz, né? E tem o que agradecer aqui já por uma inscrita lá do norte chamada Gisela. Nós Nossa, falamos dela, ela já entrou aqui, está agradecendo. E Gisela, Gisela, eu falei dela aquela hora, já está aqui conosco, Olha só. né? Tá parabéns! Obrigado. Parabenizando o canal. A Muito obrigado pela parabenizando a vocês. programação. Parabenizando você, né? E aqui obrigado. do nosso ladinho, o Thiago também que merece os parabéns, né, Thiago? Não, tá. o tá o tá Thiago é O nosso é. mágico, né? Que faz é, toda uma viagem é, é, aqui. Toda... Inclusive o Thiago acabou de ser pai novamente, né? Nasceu anteontem, né, o Miguel, parabéns, o filho dele. Parabéns. Deus abençoe que venha com muita saúde, viu? É. Que bom. Estamos oh, recebendo aqui a mensagem também da Maria Lima. Bom dia, Alexandre, parabéns pelo programa. Parabéns ao casal Cícero e obrigado. Madalena, os convidados de hoje Obrigada. pelo belo trabalho. A Maria Lima aqui mandando a nossa mensagem. Né? E o vereador Celso Ávila aqui de Santa Bárbara do Oeste, está né? mandando um bom dia, meus queridos, obrigado. parabéns bom pela dia. programação e aos convidados. Né? Israel da Silva também manda, mandou um alô para mim, para Cícero e Madalena. Muito que obrigado. obrigado Silva. muito obrigado. Tá vendo que tem... pode falar. Um lado que a gente valoriza muito é esse lado humano, sabe? É uma coisa que eu e Madalena queremos sempre ser, são pessoas não fingidas. Uhum. Por exemplo, nós estamos aqui agora no teu programa, tendo o privilégio de estar com vocês. Não queremos ser fingidos aqui mostrar uma faceta que não é nossa. Se você me encontrar na roça, você... Você não vou estar bonitão assim, né? Porque vai ter uma calça já bem... Batida, um sapatão no pé, Sim. aquele cheiro característico de, de quem galocha. tá na roça. É. Eu gosto de andar de galocha. Então, na quem roça, nos viu? encontrar em qualquer lugar que seja, Alexandre, uhum. nós fomos assim. Estávamos gravando uma festa de carro de boi em Minas Gerais e um jornalista também nos viu, nos conheceu e de repente nos convidou para um programa, que seria o primeiro programa que a gente ia ser entrevistado. Entendi. Aí não deu certo, aí o Alexandre. Que teve... Para né? é um, é é nós é uma honra, né? <risos> para nós não... é uma honra. É, para nós é uma honra. Então são essas coisas que eu gosto de deixar claro, né? Muito bom. Eu vou pedir licença Sim. mais um minutinho Sim. e nós vamos apresentar mais uma notícia agora, né? Nova Alternativa. Alternativa. Alternativa. alternativa. Um novo conceito em comunicação. Agora são 7 horas e 51 minutos e nós estamos aqui ao vivo na Rádio Nova Alternativa com o casal Cícero Madalena, né, que é do canal Vida na Roça e também agora estamos acompanhados pelo vereador Carlos Fontes. Bom dia, muito obrigado aqui pela sua participação aqui ao vivo também com a gente, vereador. Bom dia, Alexandre, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Alternativa, do programa Resumo Semanal. Esse casal simpático também, né. Que tem um canal no YouTube que fala sobre... Eu já morei na roça. Né? Já criei galinha, já criei porco, né? já capinei laranja... Então, eu sei como que é gostoso, é, é bom. né? Eu sei como que é gostoso a gente ter esse contato com a natureza. Então, seja bem-vindo aqui à Rádio Nova Alternativa. Vocês estão muito Obrigado. bem aqui recepcionados. Muito obrigada. Pelo Alexandre Brandão. Né? E agradeço pelo convite de invadir aqui o seu programa, né? Não, você não invade não. Você é sempre muito bom bem-vindo, <risos> bem né? Quero mandar aqui também registrar a presença aqui na transmissão, né? No nosso comentário do ex-vereador Paulo Monaro. Opa! Está mandando um bom dia para a gente... Parabéns para todo mundo. Abraço, vereador. Bom dia. Bom dia. E também mandar um, um abraço aqui também pra minha mãe, né, a Francisca, que está assistindo a gente aqui também, e está mandando uma mensagem, né? Cícero e Madalena, parabéns pelos passeios né, na garimpagem da cultura brasileira. A Madalena é muito prendada como, como artesã. Minha mãe também é artesã, é, também é muito prendada, então acho que vocês têm muita semelhança nesse sentido, né? Muito obrigado. Já vamos é? marcar uma matéria Francisca. com ela, né, Madalena? Muito já obrigado, ma vamos Ana marcar Francisca. uma matéria com a sua mãe já para fazer uma gravação Joga. com ela. Na verdade, tem uma matéria para vocês fazer lá na Fazenda Palmas, né? É, lá em Quatá, se eu não me engano, que fica a Fazenda Palmas? Quatá eu conheço. Então, conheço. A fazenda a, de imigração Lituânia, é. Letônia, né? Que bom, né? Fazenda Palmas é um lugar que vocês poderiam visitar também. Vamos ver mais um vídeo aí, Tiago, que a gente poderia colocar aqui para a gente comentar? Qual que vocês sugerem aí? Ah, são tantas bênçãos que, olha. Lá no canal, se puder entrar, vai ter mais coisas também. Né? Mas vamos colocar aquele templo evangélico, Tiago? Pode ser. Por favor, eu vou explicar por quê. Como o nosso público, logicamente, é bem diversificado, uhum. andando aqui, teve um, um inscrito verdade, que falou, né? ah você passa na cidade, sobe é o drone uhum. e Deparou passa bem verdade, na frente da igreja, igreja no congrego e não, e não mostra ela, que é a congregação Cristã está no Brasil. O que, que nós passamos que a fazer? que o talvez. Vinha muita passamos, gente aqui nessa capela. Passamos a mostrar fazer esses lugares, orações, as como regras, dizer, entre aí aspas, vai. esquecido na roça. E teve um Essa bom igreja, movimento. por exemplo, é católica. Está numa região anos, de café. Já não estão não me custa nada passar lá e fazer um registro disso. E, e homenagear creio que é aquele que é povo trabalhador, batalhador do Rosinha café. Uma olhada, e também a comunidade católica em, em geral, né? Aí eu vou passando, eu vou registrando, é seja dizer, Assembleia, se seja Cristã no Brasil, seja católica, assim, e depois eu vou assim, colocando. Eu e isso faz com que país? eles se sintam acolhido, é, né? né? Ele vê que aqui, lá então, na roça tem. Para vocês... falar a pura verdade, mesmo uma parte assim espiritual é maior. Sim. A gente percebe uh -huh. ali em cima. que é aquela parte espiritual é maior. Na cidade, talvez por claro. conta hoje de WhatsApp, do, do Facebook, Vamos. né? Do... Correria, né? Do dia a dia. Do dia, -a -dia. É. A pessoa parece que perde um pouco a espiritualidade. Lá na roça não perde. Muito pelo contrário. É né? um contato direto, né? Com a, Com a natureza. Exatamente. Então a gente vai passando e vai registrando. Eu até... Eu poderia até aqui, com a permissão Alexandre, eu até dar uma sugestão aqui para vocês. Sim, lógico. Nós temos aqui, é, é município de Limeira acho que o Alexandre deve conhecer o bairro dos Paulas né, que, é um, que era sítio, inclusive tem uma igreja católica tradicional né, que na época há muitos anos atrás tinha muita festa lá né, Sim. E, e ali tem uma escolinha do lado que eu estudei naquela escola quando eu morava no sítio e tanto é que uma vez uma ventania muito forte, né, ah, tinha um pé de eucalipto muito muito alto, grosso, né, o, o, o, porque era muito antigo, caiu quase caiu em cima da escola, mas caiu do lado da escola. Graças a né? Deus, né. Que bom, então né? é assim, ali seria importante, né, aqui passando a ponta do funil. É, você chegando é, na, na rodovia SP306, né, que dá acesso à Limeira, aqui ponto funil Limeira, Sim. tem a ponte da Bandeirante lá em cima. Tá. Antes da ponte da Bandeirante, bem no pé dela, às esquerdas, vocês, vocês vão sentindo pedreira, certo. Ó, tem a pedreira o caminhão de, de pedras e tal. Certo. E ali tem, a, tem a, esse local né, que chama é, Bairro dos Paulas, né, é, pessoas antigas que moram ali, eu acho que... Para o canal de vocês é muito importante, como e eu gente, vi aí... A... Nós vamos pesquisar e vamos ter... Isso, sim. ali é um, é um ponto histórico, viu, Brandão? É, ali de Limeira. É. Fazer umas imagens de drone, né? Sim, bacana. Tá muito bom. Muito bacana. Olha. É, eu quero fazer uma correção aqui, eu falei da Fazenda Palmas em Quatar, mas não é em Quatar. É, fica Fazenda Palmas lá em São Paulo, fica... Em Varpa, né? Agora que eu lembrei. Varpa, ah, Varpa, que é sim. distrito... A comunidade Letônia, L Letônia, né? Letônia Exatamente. eu lembrei de Varpa. lá já também. Lá lá também lá Varpa. É... Na verdade, Varpa é um distrito de Tupã, que é a minha cidade é, da... natal. Então, ah, não sei e, porque e... eu falei com a Tapa. Lembro que nós até conversamos a respeito, ou você nos levava, Foi. Até o teu pai, né? Porque Varpa eu conheci com a Madalena assim, porque nós somos assim, a gente tá viajando, não tem aquela coisa pensada. Encontrou o um asfalto, Varpa. Varpa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para varpa Ficamos surpresos com o lugar, só que nós não estava preparado para gravação. Agora, nós, vamos, hum. agora que nós temos condição, a gente pode passar lá, né, Alexandre? Fazer Olha. um trabalho muito bonito, né? Trabalho bacana. Isso. Eu mandei, ô, Thiago, eu te mandei mais um vídeo também aí do de um drone, né? Se quiser colocar aí, a gente já pode colocar. aqui umas imagens que você fez aqui nas foi uma coletona de imagens, né? Vida na roça, conhecendo lugares com drone, né? Isso, que que é. Uma nós temos coletona, esse nicho também que esfloresceu. Que é um também. vídeo que está no seu canal no YouTube, né? A gente Exato. pode passar um trecho. Pode, pra, sim. Fica à vontade. Para você não me dar strike no meu canal, né? <risos> jamais, jamais. Muito pelo contrário. Vou estar tá usando suas imagens e você vai acabar dando um strike no meu canal, né? Então, olha que legal. Aí, onde olha. é que é isso aí, Cícero? Então, é, é, tem uma cidade... Eu não sei igual que ele tá, vai colocar lá agora, mas tem uma cidade em Minas Gerais entre tantas bênção de Deus, né, que a gente vê do asfalto, vê de longe. A gente vê de longe isso daí. Aí a gente resolve entrar lá e nós entramos. Eu vou dar só um exemplo. São João da Mata. Passamos lá, fizemos um voo de drone. Uma pessoa que foi criada em São João da Mata falou: "Puxa vida, eu nunca imaginava que a minha cidade natal". Ainda estivesse tão bela, porque não perdeu a essência né, de anos atrás. Aí ele falou, ó, quando você voltar em São João da Mata, vai na prefeitura, fala com o meu primo, porque tem essa coisa legal do interior, né? Uhum. Que eu vou ligar para ele, para ele te levar nos pontos turísticos de São João da Mata. Aí eu quero fazer também esse, esse carinho para ele, gravando mais, né? No caso aí é Ipuyuna. A gente passa Ipuyuna, e vai, vai gravando e vai colocando... É, e o pessoal vai gostando, né? Olha só, essa ideia é... Tinha um pessoal fazendo... de drones um... essa daí. É, imagem de drones. Tinha um pessoal fazendo uma limpeza no fundo de um quintal lá. E Madalena resolveu ajudar. Porque Madalena é pau para toda obra. Se o pessoal estiver <risos> trabalhando, ela já pega... Se for na enxada, ela já vai. se for Aí eu falei, eu vou fazer uma gravação com eles e colocar no canal que não custa nada. Bacana. Deixa eu registrar aqui também a participação pelo canal no YouTube da Denise Santana Pacheco, né? Que é minha amiga lá de Santa Catarina, de Tubarão, está acompanhando aqui bom. a gente. Muito bom. Parabéns pela entrevista, né? Está falando ela. E Muito ao obrigado. casal aventureiro, né? Muito obrigado. o Muito Claudio... obrigada. O Cláudio José dos Santos também está dizendo, bom dia gente, bom dia Alexandre. A Madalena é uma das minhas irmãs queridas e está por excelência. E o meu cunhado dispensa comentários por seu cuidados com seus inscritos. Cláudio Anor. É meu irmão Mas do coração, irmão. que os outros não fiquem com ciúme. <risos> ah, que bom. Também estamos aqui com a participação da Joana Glauco, mandando um bom dia. Madalena e Cícero, meus vizinhos, olha só seus vizinhos. Que estão... bom, muito obrigado pelo Joana carinho. Joana Glauco, muito, muito obrigada. E também aqui com a participação do Ribinha, né? Que é o meu tio, lá de Teresina, que está acompanhando aqui. Bom dia, excelente trabalho. Aí eu digo Ele bem a gente tá falar da tecnologia, né? né? Olha, nós estamos viajando o Brasil inteiro, né? Maravilha, é, né? Isso é muito esse, bom. É. O Ribinha, né? O Ribamar é meu tio lá de Teresina, então, né? Então, que beleza, né? Tá tão é longe bom. acompanhando aqui a gente. É. Joia. Vamos colocar mais imagens aí, Thiago, então, da. Essa região aí que eu tô fazendo esse sobre o voo. Essa, é, são fritadeiras de batatinha palha, tá? Sim. É uma região que só vive da batata inglesa. Então aí nós temos... É, é... Tem outras culturas também, Sim, né? Lógico, tem lógico. A abobrinha, tem é, o brócolis, também. entre outros. Mas o que mais é a batata. Essa fazenda aí, é, sendo um pouco mal educado com você, acordando você. Essa fazenda aí estava em reforma quando eu fiz esse sobrevoo. Agora ela já foi reformada... E o dono vai nos dar uma entrevista. Ele faz questão que a gente vá aí e faça uma gravação. E eu só passei por cima porque eu não posso parar, né? na gente que voa, uhum. plano, tem que ser muito esperto para não fazer coisa errada. Então eu só dei uma passadinha por cima. Tem que cima, ter critério, né? sim. É, sim. E ele acabou gostando. Então ele quer agora que a gente vai aí, vai passar uma tarde para fazer uma gravação. Ele não quer mexer na originalidade do lugar, porque vem de avós, depois para pai, passa para ele hoje, depois vai para os filhos. Ele não quer perder. Joia. Então, acho que já são 8 horas e 2 minutos, né? Já estamos ultrapassando aqui o nosso tempo regulamentar, né? Que a gente nem viu, viu passar, é, viu, É, a gente antes. nem viu passar. Nem tem, viu passar. Tem vídeos aí que a gente nem conseguiu colocar ainda, é, né? É, verdade. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, né? Nós a gentileza gratos, né? De, de, Nossa. de virem até aqui. É, queria deixar também os microfones abertos para vocês fazerem suas considerações finais. Madalena, se quiserem fazer algum comentário, divulgar novamente o seu canal, né? Para mim foi um, um prazer... Imenso né, estar aqui com vocês. É a minha primeira experiência nesse sentido. Joia. E confesso que já gostei. E se for possível num futuro muito próximo, eu gostaria de fazer outra vez. Com certeza. E se depender de mim, vamos estar. Quero aqui agradecer novamente. aos inscritos, a todos os, é, que estão nos acompanhando. De perto, de longe, meu abraço carinhoso. E que vocês continuem com a gente, formando essa família maravilhosa que a gente tem formado. E nós pretendemos crescer juntamente com vocês ao longo dos anos. É, sempre levando esse carinho que a gente tem, né? E vocês podem ver que a gente é muito simples, mas tem um coração grande. Cabe a todos vocês aqui dentro. Foi, muito Maravilha. bem, e o seu canal mesmo, como é, como é que é, a gente encontra? O meu canal de tudo um pouco com Madalena Ferreira, se vocês quiserem me acompanhar, vão lá me prestigiar, vai ser um, um, um prazer. Sim, Bom, seja, por eu, favor. por conta do horário, a gente sabe como é que é a rádio, eu faço das palavras da Madalena minhas palavras, quero agradecer por você por nos ter convidado e ter o privilégio de conhecer o vereador e rever o Tiago, nosso querido aqui, que fazia anos que eu não... Viana. muito obrigado a todos Mais uma vez Que Deus abençoe a todos nós Maravilha, fica à vontade Bom, eu só quero agradecer também de estar aqui no seu programa E conhecer esse casal maravilhoso Vou estar convidando vocês para estar no meu programa também Marcar um, um dia para vocês participarem com a gente Muito obrigado muito Vai ser uma honra muito grande E parabéns aí pelo é, nos seus convidados, isso enriquece muito, o, o, não só o seu programa, mas também como a Rádio Nova Alternativa, né? Dói. Então, para nós, fica, eu fico, assim, muito honrado de estar participando aqui com vocês, parabéns aí pelo canal de vocês, viu? E o Paulo Monaro está acompanhando a gente agora, Paulo? Olha, se, aí não é o Pereira, não, viu? Deixar bem claro o Paulo Monaro, que não é o Pereira, é o Cícero, <risos> né? Porque ele é igualzinho o Pereira aqui. E eu quero aqui <risos> aproveitar, é, convidar vocês que daqui a pouquinho, logo após o programa Resumo Semanal, já começa o programa Carlos Fontes. Hoje teremos várias atrações na nossa programação. O doutor Tiago Arruda, que já está aqui nos estúdios, vai falar com relação a, a questão à questão da Previdência, é, recálculo da aposentadoria também, daqui a pouquinho dentro do nosso programa, do programa Carlos Fontes. Jóia. E estamos chegando ao final do nosso programa Resumo Semanal aqui na Rádio Nova Alternativa e agradecemos a presença dos youtubers, né? Cícero e Madalena do canal Vida na Roça, né? A edição e apresentação foi minha, Alexandre Brandão, a produção do Tiago Fontes, o Super Dinâmico e a direção de Marcos Fontes. Também contamos com a presença do vereador Carlos Fontes que continua daqui a pouquinho também. E sábado que vem nós vamos ter uma entrevista com a deputada estadual Marcia Lia de Araraquara que vai contar um um pouco sobre o mandato dela, sobre os trabalhos dela na Assembleia Legislativa. Né? Muito obrigado pela audiência e bom final de semana a todos.